organizada, comunidade que luta, consegue ir atrás dos seus direitos. Água, saneamento, energia são direitos humanos. É, hoje a gente está chegando nesse ponto, inaugurando esse projeto por causa de uma busca do Otávio. Em 2011 foi a primeira conversa que a gente teve. Em 2014 a gente conseguiu recurso para fazer o sistema de tratamento de esgoto. Em 2015 a gente construiu e desde 2015 a gente estava atrás dos recursos para finalizar. É, isso é até meio absurdo, porque é um projeto muito mais barato do que se a gente fosse usar tecnologias convencionais. A gente uma vez foi fazer essa conta de quanto que seria para conectar a comunidade numa estação de tratamento de esgoto na Barra da Tijuca ou colocar uma estação elevatória para bombear o esgoto para da Boa Vista. Isso custaria quatro vezes mais, pelo menos R$ 800 mil. Reais. A gente fez tudo com R$ 200 toda água toda, todas as casas jogavam para esse córrego. E aí vocês vão ver mais abaixo essas separações né, um de um lado e do outro como foi feito. Aqui no biodigestor ocorre a digestão anaeróbica, então essa parte de cima ela basicamente fica né com gás e o efluente, né, esse líquido, ele passa para a caixa de compensação que funciona como uma prensa hidráulica. né? Então quando o gás é acionado, essa, essa coluna d'água que você tem aqui que é a responsável é, por empurrar o gás e fazer com que ele saia, né? fazendo com que o sistema é, funcione assim, sem nenhum tipo de energia elétrica, é, tudo por hidráulica né? e, e gravidades. Não, esteira que não está pegando. peça <risos> próximo. energia elétrica é fundamental, vocês estão vendo aqui né, para refrigerar jaca e tal, para é, qualidade de vida e tudo, só que a energia tá cara pra caramba, é muito distante da gente e a solar é uma, a gente enxerga a solar como uma ferramenta de transformação social também né, a gente empoderamento, gerar a própria energia, partir de uma fonte abundante e limpa como o sol. Né? Esse sistema fotovoltaico ele tem várias, vários objetivos. Né? O mais óbvio é a sustentabilidade financeira dessa cooperativa, para né? ela poder voltar a trabalhar, cozinhar, receber turistas com baixo custo mensal na conta de Eu vejo na minha favela Arará, vem fica uma porção de telhados, né, por cima, é, que não tem é, utilidade nenhuma. E é mais uma iniciativa, né, que a gente pode propagar, assim, é, não só o telhado verde, mas isso aí é fantástico, né, a energia solar. Até agora não tem um telhadinho, não tem nenhum teto solar lá. Então vamos ver se a gente consegue botar pelo menos um zinho. Está né? dando continuidade a esse processo, canalizando, né? fazendo todo o segmento que, que já foi pesquisado, já foi dimensionado para chegar até a primeira casa, que é o início da comunidade. O que a gente usa que estão vendendo por aí muita é carne de, de jaca. Isso. Era o que eu jogava fora. A carne hum. de jaca. Eu não sabia. Era aqueles fiapos que tem entre o bomo. Hum. Aquilo que eles chamam de carne. Aquilo ali eu já não, não usava. eu uso dois o, o bomo. Eu aprendi que aquela a coxinha aí... é feita com essa com carne, você pode fazer com essa carne. Nesse aqui você é usou o gomo ou a carne? É é a coxinha é incrível. Que e incrível. o caroço você usa? Tem alguma coisa, alguma receita? Ah, o caroço faz cozido, é, pode acrescentar numa massa de pão, você faz a farinha. Marinha. Nós temos que nos valorizar, valorizar o nosso conhecimento. A gente tem que, pelo menos, é, alcançar aquele que nós podemos então, alcançar. A gente não vai conseguir é, dominar o mundo, igual aquele ratinho, né? Mas a gente pode alcançar é bastante gente. Eu Benício, lá do Faço parte de vários coletivos da comunidade. A gente está fazendo um curso de mobilização social através do, do Rede Favela Sustentável, no espaço chamado CALIEL, que é né? um espaço que abriga o Salveira Sextal do Caixão de, de Salgueiro, que é o grupo de, de, de jogo do Muro do Salgueiro, de muitos anos, desde a formação do Muro do Salgueiro. Hoje a Rede Favela Sustentável representa 120 projetos de favelas, é, mais de 180 favelas é, articuladas. E isso tudo com ações e projetos em prol da resiliência socioambiental. É, eu acho que é uma conquista da rede, apesar da gente estar falando do vale, que a gente sabe, a gente se reúne várias vezes, e a gente sabe que foi uma, uma construção coletiva. O objetivo nosso é expandir cada vez mais. Se tiver alguma comunidade interessada, que a gente vá ensinar a fazer, a replicar isso, a gente está aberto a isso.